lá lá Maria José. Maria José. Maria José. mas não lá lá vida não lá lá lá lá lá lá lá lá lá lá Vai clarear Jacariô Na fé do meu Deus o criador vai clarear Vai clarear já clareou, acreditar que a vitória já chegou Vai clarear já clareou, Eu vou. Na fé do meu Deus o criador. Vai clarear já clareou. Acreditar que a vitória já chegou vamos lá, vamos lá. A história já chegou. Vai clarear, já vai clareou. Na fé do meu Deus o criado. Vai clarear, vai clareou. Acredita, Agora não vai lá. Bandeira e cavalo, bandeira e cavalo. Vamos lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. na mão, vamos na mão, gente. Vamos na mão. Quem tá parado, bate. Vamos na mão, gente. Vamos na mão, gente. chegar, chega, ti, vai, vai, vai, vai, Corona vai, vai, vai,